Gigantes de livros, são só alguns dos livros que eu quero ler ano que vem. No caso, são os que eu tenho aqui em casa, né? Que eu já tenho comprado. Essa meta, no caso, vai ser um pouco ambiciosa, porque de fato eu vou misturar gostos literários muito diferentes e coisas que eu não li nunca na minha vida. Antes de começar, eu tenho só dois avisos para dar: que o primeiro deles é que esse vídeo é o primeiro vídeo do canal do ano de 2021, e se tudo der certo, a partir 2 desse vídeo vai ser o último vídeo do canal, né? De 2021, no caso, porque. Não sabemos se um, né? Você entendeu? E eu espero fazer tipo um react dessas minhas metas lá no final do ano Falando sobre, né, de fato, o que eu consegui ou não cumprir dessas metas Eu vi isso lá no canal da Kabuki e eu adorei, eu achei super legal essa ideia então E o segundo aviso é que aqui na descrição vai ter todos os links de todos os livros e vídeos e coisas que foram citadas aqui para você assistir vídeos aqui no canal, ou então para você comprar esses livros lá na Amazon ou na Submarino Que aí você fazendo isso, você vai estar ajudando o canal a continuar crescendo. Eu vou falando então as metas de acordo com os livros que eles estão aqui à minha mão. Então o primeiro deles é terminar Legados de Loren. Eu li até o quinto livro, e se eu não me engano são sete, então falta... Muito pouco pra eu terminar. Fala sobre ETs, fala sobre invasão alienígena, fala com pessoas com poderes, então assim... Tem todas as coisas que eu amo. E eu lembro de ler durante o ensino médio. Eu amava muito o legado de Lorien. E eu parei. Porque de fato eu não tinha os dois últimos livros. Que, se eu não me engano, eram os lançamentos da época. E acabou que eu não comprei. E aí passou o hype. E aí eu nunca li. Eu sei que os dois últimos livros, eles viram e mexem, entram em promoção na Submarino e na Amazon. Então, quando eles estiverem baratinhos, eu vou aproveitar e vou comprar. A minha segunda meta é ler mais David Levitin. Esse ano eu li o caderninho de desafios de Dash Lily, que eu amei essa leitura. E eu já tinha lido também o Dois Garotos Beijando e o We will Will. E eu adoro o David Levitin, tanto como autor, como pessoa, ele é incrível. Então eu quero ler mais livros dele, sabendo que, no caso, ele tem, assim, tipo, vários livros. Então eu me coloquei aí como meta, ler no mínimo três livros dele esse ano. E, no caso, eu tenho aqui já dois em mãos, que são o Garoto Encontra Garoto e o A Primeira Vista. Esses dois livros aqui, eu acho que vão ser minhas leituras, assim, bem no comecinho do ano, porque são livros mais levezinhos, são coisas mais... Good Vibes, inclusive esse daqui eu acho essa capa maravilhosa, então eu acho que esse daqui vai primeiro. Se vocês tiverem indicações de outros livros do David Levitan para ler, né, porque no caso aí tá faltando um pra completar essa lista aqui, vocês podem deixar aqui nos comentários qual é o livro favorito de vocês do David Levitan. Uma outra meta também de ler três livros da mesma pessoa é ler três livros da Octavia Butler. Eu já tenho aqui o Kindred, que eu comprei junto com o Despertar, que foi uma das minhas melhores leituras desse ano. E eu quero muito, muito, muito ler outros livros dela, porque realmente a escrita dela é sensacional. Abrindo um parênteses aqui, como eu falei, o Despertar foi um dos meus livros favoritos desse ano. E na próxima quarta-feira, se tudo der certo, vai sair o um vídeo em que eu vou falar sobre 10 livros meus favoritos de 2020. Então, fiquem ligados aí. Eu espero que essa daqui também seja uma das minhas primeiras leituras desse ano, de 2021. E eu não sei exatamente quais outros livros eu quero ler da Octavia. Eu quero ler, com certeza, a sequência de Despertar. Mas eu tô em dúvida em qual outro livro dela eu pego. Assim, na verdade, eu queria ler todos, né? Mas... E aproveitando que estamos falando sobre a Octavia Butler, minha outra meta é ler, no mínimo, um autor negro por cada mês do ano. Então, assim, eu tenho que me obrigar a ler, no mínimo, um por mês. Essa é a minha tentativa de deixar a minha estante menos branca e, principalmente, menos estadunidense e europeia. Ao longo de 2020, eu já tentei começar a diversificar mais a minha estante. Ela já é muito diversa em, em sentido de sexualidade, né? Porque... Eu tenho praticamente um nicho inteiro sobre pessoas LGBT. E no caso, também tenho espalhado aí vários outros autores LGBTs. Mas eu sinto que tem, de fato, essa deficiência na minha estante de que não tem autores negros. Então, se vocês também tiverem indicações de outros autores negros para ler, por favor... Aqui nos comentários. Outra meta muito ambiciosa que eu tenho para mim mesmo. E que é essa daqui. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Já estou falando logo de cara. É ler a trilogia inteira de Artifício das Trevas. Primeiro que assim. Esses livros são gigantescos. Não é mesmo? Então isso aqui já me dá um certo medo. Um certo receio. Eu amo o universo de Shadowhunters. E todas essas coisas que a Cassandra Clare escreve. Mas eu confesso que eu tenho muito medo dos livros dela. Porque... É muita enrolação. As histórias, de fato, são incríveis. Tudo que acontece realmente é muito legal. Os personagens são muito envolventes. No caso, ou você vai amar ou você vai odiar. Mas eu, de fato, tenho uma certa preguiça de começar os livros. Porque eu sei que grande parte da história vai ser coisas que não são tão emocionantes assim acontecendo. Vão ser coisas legais? Vão ser coisas legais. Mas não vão ser coisas assim que, nossa, vidrante, sabe? Então, isso me dá uma certa angústia de começar, mas eu sei que quando eu começar eu não vou querer parar, então assim, é de fato só um medo inicial mais uma hora vai, tem outros livros da Cassandra Clare que, aqui na minha estante que eu ainda não li mas esses aqui são de fato a minha meta, que é o que eu vou dar foco esse ano que se tudo der certo, vai vir aí minha outra meta é também ler Todos os livros da Vi já publicados aqui no Brasil. O que eu tenho é A Guardiã de Histórias, que é escrito, no caso, né, pelo pseudônimo dela aí, de Vitória Schwab. Se eu não me engano, a Vi Schwab tem mais dois livros publicados já no Brasil que eu ainda não li, que é A Sequência de Guardiã de Histórias e A Bruxa de Nair. Mas tem outros três livros dela chegando aí aqui no Brasil, então eu quero muito ler esses outros três também. Então, fazendo as contas, eu acho que são seis livros que eu tenho que ler dela esse ano, então não sei se isso vai acontecer, mas eu espero que sim, porque de fato eu amo Vi minha... O estante aqui já tem uma parte toda reservada pra ela, que vai crescer ainda muito esse ano. Eu estou muito animado para essa meta, porque, de fato, eu amei tudo o que a Will escreveu. Então, eu espero que isso continue para as próximas leituras também. Outra meta também, parecida com aquela de ler mais autores negros, é ler mais autores nacionais. Então, eu tenho aí também de que eu quero ler, no mínimo, um livro nacional por mês. Eu sei que também é muito complicado falar isso, porque existem, tipo... 300 milhões de livros nacionais aí no mercado Mas é muito difícil eu escolher livros nacionais especificamente Porque eu gosto de muitas coisas que são publicadas lá fora Obviamente que isso daí tem toda aquela questão de que é onde eu estou procurando Porque eu estou procurando sempre livros muito legais lá fora E não vendo livros legais que estão sendo lançados aqui A maior parte dos livros nacionais que eu já li são livros de romance Então eu espero sair um pouco do romance e ir para outras áreas Eu já tenho alguns livros em mente que eu quero ler, principalmente de fantasia e de ficção científica, mas como essa lista ainda está em aberto e são no mínimo 12 livros, por favor, deixem aqui nos comentários outras indicações de livros nacionais para eu ler ao longo desse ano. Então agora para a reta final, são três metas muito ambiciosas que de fato eu não sei se eu vou conseguir cumprir, mas eu espero que sim, que são três clássicos, digamos assim. O primeiro deles é Uma Vida Pequena, esse livro aqui, ele primeiro que é gigantesco, e segundo que é muito bem falado, o livro tem 783 páginas, então assim, ele tem que ser uma história muito legal para de fato prender a minha atenção durante esse tempo todo, mas é um dos livros que de fato eu coloquei aí como uma meta pra ler esse ano, falaram que é muito triste, que é muito sofrido, eu não faço ideia do que esse livro fala, e também outra meta muito ambiciosa que eu tenho para mim mesmo é ler um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. A história desse livro fala sobre uma menina negra que veio pro Brasil. E, pelo que eu entendi, vai contar desde quando ela era pequena até o momento em que ela vai ficar, tipo, muito velha. Então, por isso que, de fato, o livro é gigantesco. E eu tenho meta de ler esse livro muito aos poucos. Então, eu vou meio que encarar ele como se fossem vários livros. Eu tô muito curioso pra ler esse livro porque falam muito, muito, muito bem dele. Então, eu só espero... Primeiro, de tudo conseguir terminar, mas também que eu curta essa leitura. E a minha última meta, também bastante ambiciosa, é ler os quatro livros da história da sexualidade de Foucault. Essas edições novas da Paz e Terra são maravilhosas, eu amei essas capas todas com cores neon. Foucault também é um autor clássico desses, que eu quero dar o meu check de lido aí. E essa meta vai ser boa porque, de fato, os livros vão aumentando de tamanho ao longo do tempo, então assim. Vou começar bem, eu tenho certeza. Se eu vou terminar, são outros 500. Então essas foram as minhas 10 metas de leitura que eu tinha para comentar com vocês. Eu espero ler no mínimo metade disso daí até o fim do ano. E lá no finalzinho do ano a gente vê se a gente conseguiu cumprir tudo isso daí. Me deixa aqui nos comentários quais são as metas de vocês. Se vocês têm alguma meta ou se vocês só vão deixar... A Vida Fluir. Se vocês ficaram interessados em ler algum desses livros, eu vou deixar aqui na descrição os links para vocês comprarem lá na Amazon ou no Submarine. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar ajudando o canal a continuar crescendo. E, é claro, se você tiver alguma outra indicação, alguma coisa a comentar, por favor, deixe aqui nos comentários. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito, para não perder lá no final do ano, pra gente ver se a gente conseguiu cumprir isso tudo aí. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!